Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal Alitavares Digital. Meu nome é Alexandre Tavares e esse canal é feito para você que quer saber mais dicas de como trabalhar pela internet com marketing digital, técnicas de empreendedorismo online e uma série de vídeos e tutoriais sobre ferramentas, dicas de como gerar tráfego, como conseguir clientes, de acordo com o seu negócio. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, aperta o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente poste nesse canal. E tem vídeo novo toda semana, ok? E caso você tenha alguma sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários para eu poder fazer um conteúdo especificamente para você. Conto com você, hein? Um grande abraço, sucesso e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!